Nesse vídeo eu vou te contar todo o passo a passo de como você consegue ter acesso à melhor sala de sinais do robô aviator 100% gratuito do Telegram que vai fazer com que você consiga ganhar no mínimo 200 reais por dia. Esses aqui pessoal são alguns resultados que eu venho conseguindo diariamente apenas copiando e colando os sinais desse robô gratuito e nos meus últimos 30 dias eu consegui ganhar quase 7 mil reais apenas copiando e colando os sinais. E até o final desse vídeo eu vou te explicar todo o passo a passo de como você vai entrar nessa sala de sinais, como esse robô funciona, qual a estratégia que ele utiliza, como você vai se cadastrar na plataforma que ele utiliza para que você comece a lucrar imediatamente. beleza? Bom pessoal, primeiramente, tá? Sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Eu me chamo Leandro. Eu estou utilizando essa sala de sinais desse robô Aviator 100% gratuito há um pouco mais de dois meses, pessoal. E graças à assertividade que esse robô possui, eu consegui ter grandes lucros desde o meu primeiro mês, pessoal. No meu primeiro mês, eu consegui ganhar um pouco mais de 3 mil reais, tá bom pessoal? E no meu segundo mês, eu consegui ganhar quase 7 mil reais. O robô tem uma assertividade de 97% por cento nos sinais, então chega a ser bizarro a assertividade que esse robô tem, então basta você seguir o passo a passo aqui que vocês também vão conseguir ter grandes resultados, beleza? Bom, como que você vai fazer para conseguir utilizar esse robô? Primeiro, você vai clicar no link aqui abaixo desse vídeo, tá? No primeiro link da descrição ou no primeiro comentário, eu vou estar deixando para vocês o link de acesso a essa sala de sinais do robô aviator 100% gratuito. Você vai clicar nesse link, você vai ser redirecionado para dentro da sala de sinais desse robô, e agora eu vou te explicar aqui na tela do meu computador Toda a estratégia que esse robô funciona, como que você vai copiar e colar esses sinais para que você comece a ganhar dinheiro imediatamente, beleza?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 você não consegue seguir toda a estratégia do robô, tá? Então, um depósito de no mínimo.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 Bom pessoal, como vocês viram é muito simples, basta seguir todo o passo a passo aqui desse vídeo que vocês também vão conseguir ganhar dinheiro utilizando os sinais desse robô. Só clicar no linkzinho aqui abaixo desse vídeo, entra lá na sala de sinais do robô Siga todo o passo a passo desse vídeo que você vai conseguir ter grandes lucros, beleza? Espero que esse rápido vídeo tenha ficado bom para vocês, que vocês tenham gostado. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like e se ficou com alguma dúvida, deixe o seu comentário que eu vou estar respondendo todos e tentando ajudar, beleza? Valeu pessoal e até a próxima!